Bem vindos a mais um vídeo, e hoje trago-vos aqui este suporte para telemóveis, para porem no, no vosso carro. Uh, este suporte tem duas coisas porreiras, que é o facto de vocês, para colocarem aqui o telemóvel, não precisarem de usar as outras mãos, basta colocar o telemóvel aqui, eu vou-vos já mostrar. E, e também, pelo facto de ele ser um carregador wireless. Uh, ele carrega até 10 watts, onde é que eu vi isto... Exatamente, até 10W carrega, é um carregamento relativamente rápido e é bastante útil. Eu já vos tinha feito aí um, um vídeo com outro suporte, mas este é muito melhor porque não te obriga a, a usar outra mão, é muito facilmente usado. Um, vamos abrir então aqui a caixa. Isto bem, uh, com dois... Com dois, com dois apoiozinhos para vocês poderem pôr uh, ou, ou fixo no tablet ou no vidro do carro ou então na, nas ventosas, uh, esta opção é bastante válida porque ele fica mesmo bem preso, uh, vem com um carregador usb, não é? porque isto aqui precisam de ligar à tomada do, do isqueiro do, do carro, não é? ou, ou até a ou uma power bank e depois isto passa a energia aqui para o suporte. Como vocês veem, o telemóvel encaixa aqui assim e com a força da gravidade, com, com o próprio peso, aperta o telemóvel e o telemóvel já não sai. E vamos passar aí umas imagens disto no carro. E cá está o suporte. Uh, como eu vos disse, o facto do telemóvel pousar aqui faz com que seja agarrado. Não é? Os braços em cima abraçam o telemóvel. Isto facilmente encaixa ali apertam depois aqui para dar força a isto senão isto aqui mexe, não é? mas vocês agora aqui têm que fazer força isto é rotativo e se puserem aqui o telemóvel ele é abraçado com o peso com o peso dele ele é abraçado depois aqui rodam para que lado quiserem com a força que vocês quiserem pronto e basicamente é isto fica aqui assim o telemóvel Bem fixe, né? com o carregamento wireless, ligação ao isqueiro, e quando quiserem puxar o telemóvel bastam uma mão e, e puxam para cima, ou então pousam. Muito fixe! Pessoal, recomendo mesmo isto, pelo preço que é, que é super barato, vejam aí na descrição, vale bem a pena! Uh, e depois, aqui assim, também tem aqui um, um certo grip, tenho aqui umas esponjitas, que, que também absorvem os impactos e o telemóvel fica mesmo bem protegido e agarrado. Aqui é a zona de carregamento, uh, isto aqui para montar, basicamente vocês têm que, que meter isto aqui assim e só depois é que põem a bolinha, espero-vos fazer aqui um clique, pronto, uh, depois apertam isto para dar força e como vocês podem ver, isto roda aqui assim bastante, não é? fala 360 e tem mais, se vocês colocarem isto na, lá na, na, vento, na, na ventosa, lá, na, nas frinchas lá do, da circulação de ar, vocês vêem que ele ainda roda bastante. Pronto, basicamente é isto, o manual também só explica como é que se monta isto, tem o um manual em chinês e em inglês, uh, cá está a tomada de isqueiro, é um suporte bastante barato, eu vou-vos deixar aí o um link na descrição, isto foi cortesia da, da GearBest, como vocês sabem sou parceiro deles, se puderem usar os links para comprar coisas destas, são, são, são bastante úteis porque estão sempre a ajudar o canal, está bem? Vá, maltinha, espero que tenham gostado, peace and love, fui!